Olá pessoal, então vamos dar início a nossa primeira aula. Essa é uma tela inicial, basta a gente estar clicando aqui em Start Draw. O AutoCAD vai ser iniciado, ele é um software vetorial que trabalha dentro de um universo matemático. Né? Então, quando ele se inicia, a gente vai ter algumas áreas de trabalho que a gente precisa estar se acostumando. Então, eu costumo dizer o seguinte. Primeiro, vamos observar o que existe à nossa disposição nessa tela de trabalho. Tá? Então, ó, eu tenho aqui uma área gráfica, né, que é chamada de área de modelo. Né? Como que eu sei disso? Porque aqui embaixo eu tenho três abas e a que está habilitada é a modelo, a model. Também sei que ele organiza essa área aqui dentro do eixo cartesiano X e Y, porque está indicando o eixo cartesiano aqui. Então, eu consigo fazer as referências e desenhar através de coordenadas absolutas no AutoCAD. Outra coisa que nós temos que observar aqui, que próximo a essa área gráfica, tem uma área de texto. Né? Essa área de texto ela é muito importante, muito importante mesmo, porque é a forma com que o AutoCAD tem de interagir conosco. Então, como são muitos comandos para facilitar o desenho, o AutoCAD, nessa área de texto, né? ele vai estar é, perguntando várias coisas que nós vamos ter que responder para dar segmento ao comando. Né? Outra coisa que nós podemos observar aqui para baixo, por enquanto, é que ó, está habilitado o modelo, que eu tenho aqui o Grid Mode, que é essa malha aqui, ó, se eu desligar isso, a malha some, né? Eu tenho aqui alguns modos de precisão, né? que nós vamos ver mais adiante. A questão do orto, né? questão do orto que é... vai nos auxiliar no desenho. Eu tenho a possibilidade aqui, ó, de habilitar o comando de OSNAP, ou show, né? que são outras ferramentas de precisão. Ele me mostra se as anotações vão aparecer ou não, qual o modelo de tela que eu vou estar utilizando, porque eu posso estar utilizando 3D básico, 3D é, de modelagem, posso customizar, então, enfim, nós estamos utilizando essa aqui de desenho e anotação. Execução, né? Ótimo. Em cima, nessa versão, nas versões do 2010 para frente, ele já vem é, introduzindo essa, esse layout onde os ícones estão todos dispostos em cima. Né? Então, eu vou ter aqui ó, uma caixa de ferramentas de desenho, com ferramentas que, que vão me auxiliar a desenhar, ferramentas que vão me auxiliar a modificar aquilo que foi desenhado, né? então, ferramentas de edição, ferramentas para as, as minhas anotações técnicas, ferramentas para que eu possa organizar o meu o meu desenho, né? que são as layers, né? então todo o desenho técnico ele precisa estar organizado em camadas para melhor ser trabalhado, depois eu posso também no AutoCAD utilizar ferramentas é, externas como bibliotecas, né? propriedades, alterar a propriedade de algum desenho feito, né? é, agrupar os desenhos, medir, conferir essas medidas e as ferramentas básicas do Windows. Antes da gente aprender alguns comandos é, e ver como que esse AutoCAD de fato trabalha, vamos entender com quais os recursos que nós temos disponíveis. Primeiro, né? Primeiro recurso, é, botão direito do mouse. Né, então, o mouse de trabalho no AutoCAD já esses mouses mais modernos, todos eles têm três botões. Sendo que eu tenho o botão esquerdo aqui no AutoCAD, vou usar como exemplo aqui o comando linha. Então para acionar o comando linha basta eu clicar, clico, observe que ao clicar e solicitar, solicitar algum comando, né, o AutoCAD já colocou aqui na linha de texto para mim, ó, especifique o primeiro ponto. Outra coisa, quando eu paro o mouse sobre o comando, ele vai me mostrar uma interação, uma, um exemplo de funcionamento desse comando, porque a intenção do AutoCAD é que ele seja bem interativo. Né? Então, primeiro ponto, ó, first point, o que, que eu tenho a fazer? Eu posso clicar com o mouse, então no caso o botão esquerdo, né? e arrasto o mouse para poder desenhar essa linha. Então, quando eu quero finalizar a linha, eu clico de novo e ele vai montando uma sequência de linhas. Observe que eu posso ir clicando infinitamente e ele vai desenhando para mim né, as linhas. Se eu quero finalizar um comando, basta dar ENTER ou ESC. No teclado aí, em cima, no canto esquerdo, você vai encontrar a tecla ESC e você vai conseguir finalizar isso. Pois bem, o exemplo que eu queria dar é o seguinte, ó, botão esquerdo, então nós fizemos o quê? Clicamos e fomos clicando e fomos clicando e ele foi desenhando essa linha para nós, ótimo. Agora o botão direito, botão direito, eu posso repetir o comando anterior, que no caso foi o comando linha, e eu tenho aqui quais comandos eu usei recentemente, então no caso, ó, recente input, line, e ele tem também alguns comandos básicos de otimização. Certo? Bom, outro comando que é interessante aqui é o botão do meio, que muitas vezes é um, uma bolinha de rotacionar, né? um rolom. Se eu clicar e rodar essa bolinha, um rolom, ele vai aproximar ou afastar o meu objeto. Uma curiosidade sobre esse botão é, se eu quero me aproximar aqui ó, desse vértice, aonde o cursor estiver ó, e eu usar o rolom, ele vai dar um zoom exatamente aonde o cursor está certo se eu diminuir ó, ele vai diminuir da mesma forma observa que o, o desenho ficou meio perdido aqui né na ponta como que eu faço eu clico no rolon mesmo seguro o botão até aparecer a mãozinha e arrasto então o rolão também serve para que eu possa posicionar o meu desenho na tela porque eu queira chegar para cá essa tela para poder desenhar, então é isso, outra linha, e vou executar outro desenho aqui do lado, né? e assim por diante, então, botão direito, botão esquerdo, e o um rolo. Outra coisa que falta a gente ver, né? nessa primeira aula, é como que eu apago, né? então eu vi como que funciona, qual é a dinâmica do comando line, e eu quero ver agora como que eu apago. Basta eu clicar sobre a linha, sem solicitar comando nenhum, e dar o delete. Essa é uma forma. A outra forma é na barra de ferramentas aqui de modify, eu tenho a ferramenta erase. Então eu clico sobre os objetos ó, que eu quero apagar, posso selecionar mais de um, todos eles ficaram selecionados em azul, e dou enter e ele apaga. Uma terceira forma é utilizando a seleção. Uma coisa que eu quero explicar é, se eu clico para abrir uma seleção, ó, observa que eu cliquei da esquerda para a direita, a seleção ficou azul. Quando eu cliquei, tudo que estava inteiro dentro da seleção azul, ficou selecionado e eu posso apagar. Né? De outra forma, se eu clicar da, di, da, da direita para a esquerda, eu vou ter a seleção verde e a seleção verde é um pouco diferente. Tudo aquilo que a seleção verde tocar, ela seleciona. Né? Então, ela é uma seleção um pouco mais ampla. Essa é a diferença da seleção verde para a seleção azul. A seleção azul seleciona só o que estiver dentro. Não adianta o objeto estar parcial, porque ele não seleciona. A seleção verde, basta eu tocar no objeto e ele seleciona. Né? Então, essas também são as formas de seleção e de apagar que eu tenho no, no AutoCAD. Outra coisa que é interessante a gente perceber no AutoCAD é, como nós falamos do comando linha, né? e o AutoCAD é um software de muita precisão, quando eu clico no comando linha, olha só, clico, ele vai dar, porque está acionado algumas ferramentas de precisão, ó, eu consigo fazer uma linha reta. Mas, às vezes, eu não tenho habilidade no mouse, e essa linha pode sair torta, isso vai gerar imprecisão. Então, aqui onde eu já apresentei para vocês, onde está o módulo, tem o que? As ferramentas ó, do orto-molde. O que ele faz? Ele coloca a linha no, nas posições ortogonais, ou seja, horizontal e vertical. Com o orto ligado, eu só consigo fazer linhas nessas direções. Então, eu vou ter a certeza que a minha linha está reta, perfeitamente reta. Uma outra coisa que é interessante é, que o AutoCAD dinamiza a precisão no seguinte sentido, ó. Eu cliquei, indiquei a direção de trabalho e está aparecendo o valor dessa linha para mim. Então, aí, ó, 17. Se eu quiser desenhar realmente uma linha com valor 17, basta eu fazer o quê? Basta eu clicar 17 aqui e der Enter. Quando eu dou Enter, é isso que acontece. E ele desenhou a linha de 17, ó. E mais uma vez, continuo movimentando. Vamos supor que eu queira aqui agora ah, o valor 4. E, entra. e ele fez a linha com o valor 4. Bom, como que eu tenho certeza que isso está no valor correto? Né? Basta eu clicar duas vezes sobre a linha. Ele vai abrir uma janelinha mostrando lá 17. Né? Clico aqui, dou ESC para sair do comando e clico na outra linha. Lá, valor 4. Então, essa é uma das maneiras mais rápidas de eu estar, para que eu possa estar conferindo né, a minha medida. Então, vamos lá, onde que está isso? Clico duas vezes, olha lá, ó. cor, layer, line type, aqui, ó. valor 4, certo? Que foi o que eu digitei. Muito bem, olha só, essa primeira aula, então, queria falar o quê? Introduzir vocês no uso do AutoCAD, mostrando a área gráfica, mostrando o comando linha, comando Eraser, botão esquerdo, botão direito do mouse, já cliquei com o botão direito, botão esquerdo funções, né? linha de comando, né? e as funções de como medir, o orto, que é muito importante para nós. Okay? É, na próxima aula, nós vamos estar tratando já da configuração, de impressão. Às vezes você pode pensar assim, nossa, professor, mas eu não sei, mas já vou é, aprender a imprimir. Olha só, é, nessa metodologia nós vamos colocar a impressão antes, para quê? Para que vocês possam estar com isso configurado, porque vai ser um padrão nas nossas obras. Ok? Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.